Aves de Rapina está sobrevoando o Brasil aí em 6 de fevereiro, tá chegando no cinema, né? E a gente vai falar mais sobre elas agora, porque a gente já falou um pouquinho em outro vídeo, mas agora a gente vai aprofundar. Sou o Mickey sou a Júlia e sou também, também Cores. Pede aquele like nesse vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito e apertar o sininho que é muito, muito importante. Com ele, notificação de vídeo novo chega direto pra você aí no celular. E é, agora a gente vai falar desse filme que é muita expectativa, porque a DC ela tem decepcionado um pouquinho. Tá aí no nome, né? Decepcionante. Não, a gente não fala assim, mas é, a gente, não acontece. A gente é como... tem que ter fé. É, eu espero que isso pare de ser uma realidade, mas é isso. DC, ok, Shazam. Aquaman, tá fazendo um bom trabalho, mas cadê as, cadê as meninas chegando aí, as mulheres, de um bom trabalho? É, a gente já teve, né? Mulher Maravilha, e assim a gente sabe que foi legal e foi complexo depois de a gente hum. ver mais de uma vez. Então a gente tá muito preocupado com a Águia de Rapina, porque depois de Esquadrão Suicida, eu acho que tudo pode ser ladeira abaixo. E a Arlequina foi uma das salvações do Esquadrão Suicida. Suspiro de lá, né? Um dos um poucos suspiros, e mesmo assim, não foi bom. Pra mim, pelo menos, assim, eu sofri um pouquinho para assistir esse filme. Eu acho muito válido a gente poder começar uma história da Arlequina, onde já começa falando, então, gente, Coringa. Tchau, tchau. É isso. Acabando com isso. O não. trailer já mostrou assim, começa com o Coringa sendo explodido, literalmente. Então tá ótimo. Mas é sempre aquele pezinho atrás porque eu não sei quais são as motivações da, daquele grupo ali, daquele primeiro grupo de mulheres no cinema de super-heróis que a gente tá vendo, né? Que é muito importante, é muito legal. E nos quadrinhos, né? As Aves de Rapina elas meio que tem aquela coisa de os fins justificam os meios. Então elas fazem coisas às vezes problemáticas. Por um bem maior que elas acreditam, e geralmente é muito justo e justificável, só que a gente não sabe se isso vai rolar com as lequinas porque a gente não sabe o porquê delas no filme. Pois né? é, assim, ao mesmo tempo, a Arlequina tem uma relação com as de Rapina no quadrinho, e tem uma, uma relação com elas no geral, uhum. porque afinal todas elas estão ali naquele rolê daquela cidade, e elas às vezes se ajudam, né? Tem uma relação muito complexa entre as vilãs e as mocinhas. Porque no fundo, no fundo, elas às vezes têm que resolver os problemas juntas. Não, e Só esse é o charme. Pessoas... Esse é o charme. Esse é o charme das aves, que é isso. As pessoas geralmente não querem estar ali, mas elas veem que é necessário. Então, eu acho muito legal quando a gente pega esses, esses personagens, porque algumas delas eram 100% vilãs. A Quinn era 100% vilã. Mas quando você pega as profundidades dela, ela é uma pessoa que não concorda com certas coisas. E essas coisas, ela vai cair na porrada. É, o que eu tô com medo de não ter nesse filme é aquela dualidade porque é muito bom quando você tem duas líderes assim Sim. que tem ideias é. diferentes sobre o que, que, que você se pode fazer ou não né é bom, é bom. e parece que a Arlequina, né, aquela líder ali ela vai encabeçar aquelas coisas e o motivo dela a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no filme só que eu fico é, ainda feliz porque a gente vai ter certas coisas muito legais que é a é a Renée, né Sim. que é a, a personagem lésbica ali do filme, que eu espero que ela tenha uma história boa. A Rainha dos quadrinhos era a namorada da Batwoman, né? Eu, às vezes, não gosto quando pegam o um material original, porque às vezes ele era meio ruim. Eu não gostava da relação delas, eu achava ela muito específica e muito problemática. Porque a rené tem as questões dela, a Batman tem as questões dela, e assim, trazer isso pro cinema, pra um filme só, eu acho que não dá. Ainda mais quando ela não vai ser o foco, né? Exatamente. A René tem uma história, eu lembro que tem uma história muito interessante dela, que é... tem um vilão lá do Batman, que tira ela do armário sem ela sem ela permitir aquilo então tem toda uma narrativa muito complicada de como é que ela lida com a família dela que ela tinha como é que ela se ser obrigada a ser assumir lésbica para a família dela sendo que não foi ela que pediu aquilo eu não não acho que o filme vai ter aquilo e é isso eu fico com medo de o filme diminuir muitas narrativas só para a Arlequina. eu fico preocupada deles fazerem coisas muito unidimensionais por personagens muito complexos porque é isso, a René ela tem toda a questão do ódio que ela sente por terem feito isso com ela. Toda a questão dela não ser vilã e não ser mocinha toda... Ela é uma policial, né? Ela é uma policial, às vezes ela faz umas coisas que não são, não são certas na polícia Mas também precisam ser feitas porque a polícia de Gotham É Gotham! E... Não tem como! A polícia de Gotham não existe! É isso, não dá! Não dá! É, e a gente também vai ter a Canário, né? Que é bissexual, eu espero que eles mantenham isso no filme E que seja algo que eles não fiquem tipo Ah, eu gosto de meninos, eu gosto de É, meninas. não, a gente tem que respeitar que a sexualidade é uma... Personagem. É, que ela possa falar aquilo, pelo menos minimamente que seja trabalho daquilo. Porque é isso, a gente tem um grupo de mulheres ali. Todas, praticamente, que não são héteros. Exato! E é, essa é a chance da DC poder chegar e falar Então, a gente tá fazendo esse grupo aqui, não é só exatamente pra chegar e falar que a gente tem um grupo de mulheres e elas são anti-heroínas. Não tem uma diversidade, cada uma tem uma narrativa própria e eu espero que isso aconteça mas de novo, a DC nem sempre consegue entregar essa complexidade toda nos filmes, E é né? muito triste porque seria o primeiro filme de grupo de mulheres que não são héteros, assim, no cinema num dos grandes nomes Sabe? tipo, A gente tinha tanta chance A gente tinha tanto momento Você não faz isso com a gente não faz. Eu, eu sei, todo mundo adora a Arlequina Eu acho que ela tem o um charme dela inteira ela, ela é uma personagem muito interessante. É uma personagem interessante Sério, você conseguir sair bem Daquele filme onde ela nasceu É algo, assim, aplausos, amiga <risos> Muitos aplausos E eu espero que as coisas consigam se aproveitar da melhor maneira Só que eu fico com medo disso De começar Apresentando personagens em grupo, porque raramente você consegue trabalhar individualmente eles. É, a gente viu isso em Liga da Justiça, a gente viu isso em Esquadrão Suicida. Quando você coloca muita gente junta, você normalmente foca em um e esquece os outros e é justo se você tiver trabalhado onde, só que não é o caso aqui. Só que é isso, a gente tá colocando nossos medos porque a gente tá querendo desabafar. É muito importante a gente ter um filme desse dando certo, a gente fez um vídeo sobre isso pra Mulher Maravilha, né? E assim, a gente ficou feliz com a resposta Mulher Maravilha na época, a gente gostou muito até a gente ver pela segunda vez, mas... <risos> Mas a gente não quer que aconteça mais isso. A gente quer que os filmes sejam bons porque eles são bons, sabe? A gente, te... a gente não quer ficar preocupado mais. É chato ficar preocupado com uma coisa que a gente não tem nenhum controle. E agora a gente quer saber de vocês. Vocês estão bem tão preocupados com a de Rapina? Ou vocês acham que vai ser uma bosta? É, vocês acham que vai dar certo? <risos> o que vocês acham que vai acontecer? Fala pra gente. E se vocês já tiverem que conversar com a gente. Vão no próximo vídeo aqui. Conver a gente um pouquinho mais. E se não tiver inscrito no canal. Aperta essa bolinha. Não esquece de compartilhar o vídeo. Caso você tenha gostado. E a gente se vê aqui gente. No próximo vídeo. Tchau, tchau. tchau. tchau.